Faltando um pedaço Minha vida é vazia Sem você a casa é fria Tá faltando o seu abraço Ah, se o tempo voltasse, mãe Não sofreria tanta dor ah, se o tempo voltasse, mãe Eu te dava mais amor Mãe, eu não sabia que doía assim Voltei a ser criança com medo de trovão Sem você perto de mim Estou um retrato na parede e a vontade de show.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 eu te dava mais amor Mãe, eu não sabia que dormia assim Voltei a ser criança com medo de trovão Sem você perto de mim A E a vontade de chorar